Olá gente, tudo bem? Para fazer esse react, vou colocar também o boné agora Pensando que poderia ser um capacete aqui Porque agora o negócio vai ficar tenso, tenso Vamos dar uma olhada nessas imagens aqui de um comento E aí eu vou perguntar para você, aí, você tem coragem de encarar essa daqui? Você acha que o seu trabalho é problemático? Você acha que é arriscado o seu trabalho? Vamos dar uma olhadinha aqui agora vamos pôr para rodar aqui o vídeo a gente já vai comentar se ele tá desmontando primeira coisa vamos dar uma analisada aqui ele tá desmontando isso e se ele tá desmontando é porque ele já montou nessa posição é, você imagina como foi a montagem nesse ponto aqui o andaime suspenso né em balanço suspenso é, totalmente é, numa posição que pre... primeira coisa era necessário? Com certeza sim, foi feita essa análise. Se era necessário colocar um andaime ali para alguém fazer algum acabamento naquela região, né? Uma instalação de uma peça, enfim, um acabamento de civil, não sei. Mas está bem alto, né? E aí as pessoas estão, os dois estão de cinto, estão de capacete, né? ok, uma queda dessa altura, capacete não adianta nada, é mais para alguma coisa que bata na cabeça dele ali. Mas o risco de queda só é protegido por um sistema de proteção contra a queda, que nesse caso seria o próprio andaime, uma linha de vida independente desse andaime atracado ao cinto de segurança ele tá ali preso no próprio andaime. então isso já não é uma coisa muito boa, porque se esse andaime colapsar, tudo vai cair junto, então ele deveria estar tá numa linha de vida independente dessa estrutura do andaime. então primeiro ponto. Segundo ponto, é, ele tá começando a fazer desmontagem, vamos dar uma acompanhada aqui, eu quero que você note se tem algum risco de alguma peça dessa cair aí, Ao passou um travessão, Aí colocou a ferramenta dele ali, que eu não vi se está amarrado ou não Aí ele se posicionou, os dois talabaitos no mesmo ponto Pegou lá o piso do andaime, os dois E aí passaram para cima E aí o, duas pessoas lá em cima pegaram Ele vai e se posiciona para pontinha ali Para tirar outra tábua do piso do andaime E os outros dois pegam Vamos dar uma pausa aqui um ponto importante, para evitar que essas peças caíssem, era importante que elas estivessem amarradas até que chegasse na mão da pessoa ali em cima. Porque se alguma coisa desse errado escapasse da mão deles, cairia e pode atingir alguma pessoa lá embaixo. Outro ponto importante, eu não sei, mas toda a área lá embaixo deveria estar isolada. Agora, dependendo da altura, qual que é a projeção dessa peça? Essa peça cairia quantos metros... É, a partir do ponto central ali dessa estrutura Eu não sei, então o vento poderia influenciar na, no desvio dessa peça Então melhor coisa, apesar de lá embaixo você ter feito um isolamento que acredito eu adequado Todas as peças devem ter uma amarração Para que evite ou diminua esse risco de queda Vamos né, continuar olhando Aí ele tirou as duas sustentações ele vai para a borda e aí a gente para por aí o, o vídeo Interessante sobre montador de andaime Primeira coisa, esses caras são muito corajosos São corajosos demais A gente tem que tirar o chapéu Parabéns para os montadores de andame E se você conhece algum montador de andame E se você gostaria que eles fossem homenageados Mostre esse vídeo para eles Então, ó, parabéns para vocês Eu sempre tirei o chapéu para vocês porque Vocês criam a primeira palição. Ser executado por outras pessoas, mas vocês criam a segurança para as outras pessoas. Vocês se expõem muito mais a riscos de queda, batida contra, peças que caem, porque vocês estão criando os acessos seguros, né? Então, parabéns para vocês. E uma coisa que eu quero chamar atenção para isso. Você acha que os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que uma pessoa dessa... Usa. Deve ser igual a um outro trabalhador que acesse esses, essas estruturas de andame, seja lá onde for, linhas de vida fixas ou móveis, para fazer algum trabalho em altura? Você acha que deve ser o mesmo? Né? Eu, se, se eu pudesse é, colocar na sua cabeça, na cabeça da sua empresa, deveria ser diferente. Por quê? É, esse cara ele fica numa posição muito ingrata então os calçados deles deveriam ser muito mais macios porque eles se posicionam sempre em, em partes de peças, né, quinas. então eu acho que é, deveria ser um solado muito mais macio. ele deveria ter um cano alto bem ajustado para evitar as torções. muitas vezes não é ele deveria usar um, um capacete, normalmente uso o mesmo capacete de, de aba frontal que a gente usa. Deveria usar um capacete de alpinista com jugular de três pontas, porque aí não, não fica é, com risco de queda da cabeça dele, fica só com a jugular aqui e se movimentando, ele fica preocupado, fica esquisito. É, ele deveria ter um capacete diferente com um protetor acoplado no capacete, o, os óculos né, com uma... É, muito mais confortáveis, de silicone, com elásticos, que aí eu acho que daria maior conforto e maior segurança, né? Enfim, os cintos, né? Hoje existem cintos de segurança muito bons, muito confortáveis. Esses caras têm que ter o melhor equipamento possível. Eu sei que os equipamentos para trabalhar em altura são caros, tem um valor um pouquinho alto, mas... A vida tem preço o conforto para que trabalhe de forma saudável e se estresse menos tem preço não então fica aí minhas dicas para trabalho suspenso trabalho em altura trabalho por corda né é, os equipamentos adequados e algumas coisas que a gente possa melhorar para aumentar a segurança linha de vida independente que as peças estejam sempre amarradas beleza se gostou dessas, dessas informações se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe na sua rede social. Pô, gente, vocês de segurança têm que assistir vídeo de segurança. Pelo amor de Deus, hein? Como é que faz, hein? Um vídeo com informações de segurança para 800 pessoas e essas 800, somente 30, 40 assistem. Me diz aí, você que é um profissional de segurança, será que você trabalha naquilo que você gosta? Beleza? Até o próximo vídeo.